Fala galera, beleza? Aqui é o Clube é pra mais um vídeo galera, hoje estou aqui no cerro do meu meu amigo, quer dizer, meu amigo tem três amigos aqui tem três amigos aqui do Minecraft isso daqui é uma série gente Esse daqui é o DH DH esse daqui é o Eduardo. Esse daqui é o João, João. Gente, esse daqui vai ser um sério muito criativo. Criativo. Que a gente vai fazer aqui muito boa. Então, muito a gente também perca nem o episódio. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações e deixa o like no vídeo. Até quem quem tiver que fazer se quem tiver que fazer não tiver Minecraft Survival não tiver Minecraft Minecraft basta ir no Google pesquisar pesquisar terlauche pesquisar também como como jogar Minecraft para terlauche Aí eles, quando você cria sua conta entre o Minecraft 1.16.5 um Coloca esse P que vai estar tá na descrição aí A gente vai tentar fazer o seu em 24 horas A gente vai tentar fazer o seu em 24 horas galera então, já vai se inscrevendo, né? já vai se inscrevendo, e quem quiser entrar só por isso que eu falei muito fácil, é entrar lá, aí você vai no outro jogador, ligação direta, coloca SP aqui, coloca SP, e pronto. Então, você pode jogar muito fácil na encoste de água. Sim, você vai. porque a gente vai deixar vocês. Agora, porque eu não vou limpar a água. Eu não gosto de jogar. Ah gente, esqueci de avisar que a é, série sempre vai tá estar presente aqui no canal. Ah, pode ser gente, Quarteto de Pros, o nome. Quarteto de Pros nome, da série, galera, vai estar sempre presente aqui no canal, então... Vamos apresentar a cidade é agora para você, gente. É, é. Esqueci o vermelho. o mais. eu falei para aqui, meu Eu o bora gente aqui apresentar a cidade Gente, aqui é a nossa mansão A mansão que estamos fazendo aqui A gente está em obra, então ainda de vamos fazer o segundo andar Aqui Está bem top a mansão Bem top mesmo Aqui é pra ver, que ainda a gente vai decorar pro Halloween. Vamos é. é vamos apresentar o McDonald's agora, a gente. Ainda tem lá pra fazer o McDonald's meu o que eu tô fazendo. Aqui é bem em obras. Como vocês podem ver. Aqui é o. Aqui é o DH. Aqui, aqui é o DH, aqui é o João. Aqui é o Eduardo, que acaba de ficar invisível. Então galera. Então, o vídeo vai ficar por aqui, galera. Vai ser muito bom sério. Então não perca. Se inscreve no canal aí percebeu servidor, vai tá? também. se tá inscrever no Cop Thiago? Se inscreve também no meu canal do João. Do João aqui. O nome é. Cadê, Cadê? Cadê? Aqui ó, o nome é João Gamer318. João Gamer. João Gamer Game. 31808, então gente, já vai aí. Entra aí no canal dele, se inscreve no canal. E foi galera! Fui galera, beleza? Espero que eu goste da série.